Nessa terça-feira, às 17 horas, uma guarnição da Rádio Patrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar foi solicitada a deslocar até um supermercado lá no bairro Santa Luzia, onde o segurança do estabelecimento surpreendeu um homem de 36 anos que havia furtado vários produtos. E por falar em cheiro, um dava catingando a fumaça do capeta, o outro também estava incomodado com o cheiro, foi lá, ó, furtar. Furtou desodorantes, sabonetes, chinelo, mor é pre presunto? Cara, bato, que aí, velho. Rapaz, o cara tava precisando do sabonete pra tomar banho. Hein? Olha o tanto de sabonete que ele furtou. Isso não é possível, hein? O que, que é isso? não fechar a porta do banheiro? Pois é. Furtar, é, é bom esse? É ah, Mas o cheiro não é legal, né? esse cheiro não é legal, É caro, mas não é legal o cheiro. Você gosta desse cheiro? É antigo, é antigo. Esse amarelinho aqui, ó. É antigo. É presunto e mussarela. Tomava um banhão, passava o desodorante, ó. Colocava o chinelinho novo e ainda mandava para dentro frios, os frios. Ele ia fazer a porção de... Ô, oh, meu amigo. Furtar não, né? Furtar não. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão para esse... pro ladrão fedido. É o fedido. É o ladrão fedido. Ele foi preso e conduzido até a delegacia de polícia, onde foi apresentado, juntamente com todos esses produtos furtados, o presunto, a mussarela, o sabonete, o pedido, o desodorante, Total de tudo isso aqui, R$ 286,33.